Os beneficiários do Bolsa Família já podem ter acesso ao telefone popular. Mas você sabe o que é essa modalidade de telefone fixo? É o que conta agora o repórter Adriano Godói. Irã é auxiliar de limpeza, tem quatro filhos e sustenta a própria casa sozinha. Conta com o salário do mês e o benefício que vem do Bolsa Família. Para ela, ter um telefone fixo é um luxo que não cabe no bolso. Eu tenho vontade de ter, mas minhas condições não, não permitem. Está muito caro. Mas a chance de ter um telefone fixo aumentou para quem está inscrito no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo. É que essas pessoas já podem ter acesso ao telefone popular. A grande vantagem é a conta mais barata. A tarifa básica cai de R$ 40,00 para R$ 13,00 com impostos. Além disso, é possível parcelar o valor da instalação do aparelho. Uma outra vantagem do telefone popular é que ele permite o controle de gastos, né? Porque o, o telefone popular ele tem uma franquia né, de 90 minutos, que podem ser utilizados para chamadas locais, é, para telefones fixos. Né? E se a pessoa quiser ou falar além disso, né, além desses 90 minutos, ou também é, fazer chamadas para celulares ou chamadas de longa distância, ela tem que inserir crédito. Para ter acesso ao telefone popular, o consumidor pode ir direto à empresa de telefonia. Lá, é preciso fornecer o CPF e o número de identificação social que mostra que o cidadão está inscrito no Cadastro Único. Mas atenção, só é possível ter o telefone popular se os dados do cadastro estiverem em dia. Mas é fundamental que a pessoa tenha os dados atualizados, porque se, por exemplo, constar um endereço do, do Cadastro Único, e a pessoa quiser instalar num outro endereço, porque se mudou, isso não vai ser possível. Só vai ser possível fazer a instalação no endereço constante do Cadastro Único de Programas Sociais. O telefone popular pode beneficiar cerca de 20 milhões de famílias. Elas estão inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal.